A beleza invisível. Conversas de coração para coração. Episódio 2. Quem é você? Aprendi que três são as perguntas mais importantes sobre a vida. Quem sou eu? O que é real? O que é o amor? Saber quem eu sou vem primeiro porque é essencial. Bem, e isto muda tudo, absolutamente tudo. Não existe alguém no mundo idêntico a ninguém. Cada ser humano é único. E o que eu sou modifica determinantemente tudo o que eu recebo através dos meus órgãos de percepção. E é por essa razão que cada pessoa tem um gosto distinto para cada coisa que prova, ouve, sente, vê ou cheira. Não importa se é a comida mais gostosa ou saudável do mundo. O perfume mais cheiroso, a pessoa mais amável, a história mais verídica, a canção mais tocante. Cada pessoa pode ser amada ou detestada, dependendo de quem estiver do lado de cá recebendo. Além disso, tem o como eu estou, que igualmente influencia a percepção que eu tenho do mundo. Meu humor, meu estado hormonal, minha situação financeira ou até mesmo aquilo que acabou de me acontecer. Na verdade, é que o mundo que eu achava tão material não passa de percepções projetadas dentro de mim. Pensamentos modificam sentimentos e sentimentos modificam pensamentos. E ambos interferem na percepção de tudo o que existe. Curiosamente, até mesmo o que eu penso sobre mim mesmo, influencia em quem eu sou. Essa é a mente humana, nossa fábrica virtual de fantasias, abertas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Na verdade, isso tudo que achamos que é a realidade não passa de uma grande projeção em nossas mentes. Uma sala particular de cinema, criando e exibindo imagens, vozes, contando histórias e mais histórias. Impressões passadas, traumas, experiências boas, ruins, informações e emoções. Guardadas as sete chaves, mas prontas para serem relembradas e revividas em um piscar de olhos. De fato, somos adestrados desde crianças a ver o mundo unicamente através da ótica de nossas mentes, opiniões, predileções e gostos. Nem nos damos conta, mas isso modifica por completo o tipo de experiência de vida que temos. E quem sabe a maior ilusão de todas seja justamente a ideia que temos do EU. Inventamos nomes esquisitos, eu interno, é ego, ser interior. Afinal, quem sou eu verdadeiramente nessa história? O que nos traz novamente a sabedoria da história do velho da carroça e do jovem labrador. Você saberá quem você é quando descobrir quem você não é. E, se existe uma verdade que podemos extrair dessa frase, é essa. Eu não sou essa ideia que a minha mente cria e conserva a respeito de mim. Quando me conscientizo disso, compreendo que sou de verdade um ser vivente. Eu sou, simplesmente, essa vida que habita em mim. Um ser humano com vida e um prazo para habitar este planeta. E para que esta vida continue, da melhor maneira possível, preciso de bem pouco. Respirar ar puro, beber água pura e me alimentar de comidas saudáveis. Sem isso, eu simplesmente morreria. Preciso também nutrir a minha alma com amor, carinho, afeto, alegria, paz. Sem o que eu simplesmente não teria prazer em viver. Todo o resto, aprendizado, trabalho, sucesso, propósito, dinheiro, todo o resto é acessório, vem depois. E nada disso define verdadeiramente quem eu sou, a vida que habita em mim, nada disso sou eu. Na realidade, saber quem eu sou e o que eu realmente preciso para viver bem, faz me livrar da grande escravidão da ilusão ilusão sobre o que eu não sou, sobre o que as pessoas não são, sobre o que o mundo não é. São essas ilusões que nos fizeram perder a hierarquia de importância de nossas vidas. Colocamos os pés pelas mãos, trocamos o trabalho pela vida. Confundimos relacionamento por amor, sucesso por felicidade, conhecimento por sabedoria, aparência por beleza. É por isso que a verdadeira beleza é invisível, porque nasce diretamente de nossa essência. E é por isso que a verdadeira beleza é invisível aos olhos. Hoje, se eu preciso resumir quem eu sou, isso é o que eu digo. Eu sou um ser humano vivo e ativo experimentando minha existência da forma mais plena possível, tendo prazer em todas as dimensões desta vida. Eu sou uma flor que nasce do fato de eu ser livre, liberta de crenças, de suposições, de ideais e conceitos a respeito de cada coisa na vida. Livre das ideias que o mundo me impõe, através da família, dos amigos, da programação da mídia. Nada dessas coisas representa quem eu sou verdadeiramente. Eu sou a voz da liberdade. Eu sou a música da vida. Eu sou um poema de amor. E é isso que eu sou. Um beijo no seu coração da sua amiga Ana Carolina Puga.